a paz do Senhor a todos, o meu nome é Paulo Lopes, eu sou pastor da Nova Aliança pela misericórdia de Deus e gostaria de dar a paz do Senhor a todos os irmãos nesta manhã e participar com vocês de uma palavra de Deus muito abençoada nesta manhã, a gente tem escutado muitas pessoas falarem que é, a teologia da prosperidade é um erro e Muita gente critica sem, às vezes, meditar um pouco na Palavra de Deus. Não é verdade? Muito bem. Então, eu queria compartilhar com vocês, Josué, capítulo 1, capítulo 1, versículo 8, que diz, o versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei antes, medita nele de dia e de noite para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Que Deus abençoe a todos por essa palavra. de Deus abençoada. Então, Deus aconselhou a Josué de que ele meditasse no livro da lei de dia e de noite. Isso o faria prosperar faria dar certo as coisas em sua vida. Ele seria vencedor né, ao observar as instruções que o Pai tá dando através da sua palavra. E eu, lendo esta passagem, me lembrei de João 10,10. 10. Vamos ler João 10,10, 10, porque a palavra de Deus ela é irrefutável. Ela é a inerrante palavra do Senhor. João 10,10 10, é uma palavra abençoada ali, João 10.10 10, Que eu queria compartilhar também neste momento Diz o ladrão vem-se somente para roubar e matar e destruir Eu vim para que tenha vida e vida em abundância Vida em abundância Quer dizer, Jesus está dizendo aqui que veio para que tenha vida Vida em abundância Ora, se a palavra de Deus não promete não promete prosperidade, então é, a palavra de Deus não pode ser considerada como a verdade, né? como a verdade, também João ainda, só para a gente terminar esta palavra, né? João capítulo 17, João capítulo 17, aleluia, né muito bom a palavra de Deus, uma coisa maravilhosa, é... 17 e 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo está dizendo que a palavra é a verdade. Ora, se a palavra é a verdade, e ele diz para Josué, se Josué observar a palavra, meditar e falar dela, ele vai prosperar? E se a palavra é a verdade, então ele vai cumprir. Como Jesus está dizendo lá, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Ora, então logo a palavra de Deus... Está dizendo que aqueles que observam a palavra de Deus serão abundantes né? e terão vitória no seu coração.